Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, estamos de volta em mais uma aula de geometria analítica. Esta vez falaremos sobre coeficiente angular de uma reta, ok? Acompanha aí então. Bom, vamos começando então, ajustando aqui, seguindo então a nossa bibliografia que estamos utilizando do IESI. Fundamentos Matemática Elementar, volume 7, volume 8. Bom, segue aí. Uh, vamos ter as seguintes situações, tá? definindo uma reta R e pontos A e B nela, nós poderemos ter essa reta uh, paralela ao eixo das abscissas, neste caso uh, o, X do A e o, X, perdão, o Y do A e o Y do B serão iguais, Podemos ter essas outras duas situações, tá? neste caso y, a e b diferentes, um do outro, maior ou menor, dependendo do caso. E ainda podemos ter a situação de perpendicularidade, tá? ou verticalidade, a reta R perpendicular ao eixo das abscissas. O que, que acontece? Teremos, então, o ângulo da reta R, que ela vai formar com o eixo das abscissas, vamos dizer o ângulo R x será esse aqui e ele será agudo alfa esse ângulo alfa vai ser agudo e caso alfa estiver entre 0 e pi ou zero e 90 graus ele será obtuso alfa será obtuso se este valor de alfa estiver entre π meios e π, ela pode ser ainda perpendicular, se formar um ângulo de 90 graus, ou se π for igual a π meios, ou ainda paralelo ao eixo x, e neste caso, digamos que o ângulo é nulo, igual a zero. Tá? Essas situações. O coeficiente angular ou declive de uma reta R não perpendicular ao eixo das abscissas, é o número real m, vamos chamar de m, uh, tal que então m é igual à tangente desse ângulo alfa. Já vamos ver como que nós chegamos nesse, nesse valor, por que, que ele é a tangente desse ângulo em questão. O cálculo pode ser obtido das seguintes maneiras, nós podemos ter dois pontos distintos, Dois pontos determinam uma reta e a partir daí é o suficiente para encontrarmos esse coeficiente angular. Podemos ter a equação geral dada e, portanto, também podemos calcular esse valor do coeficiente angular. E ainda podemos ter apenas a direção desta reta, por exemplo, informando que ela é paralela, uma reta paralela ao eixo x, então sabemos que o ângulo é zero, enfim. ok Então vamos lá para o cálculo. Então, vamos calcular o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos conhecidos, A, x1, y1, e B, x2, y2. Avaliem comigo. Eu quero saber esse ângulo alfa, mas por semelhança de triângulos, eu consigo este outro triângulo aqui, sei que ele é semelhante a este maior. E podemos calcular, então... A tangente, nós sabemos então que M é a tangente deste ângulo alfa. E a tangente de um ângulo é obtida dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. A medida do cateto oposto é essa aqui, tá? que é nada mais do que y2 menos y1. dividido pelo cateto adjacente, que é x. x2 menos... essa medida aqui, então, x2 menos x1. Ok? Então, daqui, nós obtemos... Ah, aí, a gente tira aqui, então... Podemos chegar em que m é igual a Δy por Δx, tá? é uma representação. Vamos adiante. Agora, calcular o coeficiente angular de uma reta cuja equação geral foi dada. Então veja, não é a partir de pontos, é a partir da equação geral. E, e aqui a, a bibliografia traz um lembrete, como que nós obtemos essa equação geral? ax mais by mais c igual a zero. Bom, considerando então ax1, y1, bx2, y2, ao desenvolver o determinante, nós obtemos isso aqui, y1 menos y2 vezes x mais x2 menos x1 vezes y, e aqui mais o termo independente, mas isso não interessa agora. Veja que a é y1 menos y2. Aqui na fórmula de M, na relação que a gente viu anterior, aplicando a relação trigonométrica da tangente, a gente chega que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aqui equivale exatamente a B. Aqui em cima é apenas uma inversão de sinal, portanto, nós podemos dizer que M pode ser obtido como menos A sobre B, ou seja, tendo a equação geral da reta, basta fazermos menos a sobre b, e aí temos também esse coeficiente angular de forma direta, certo? Agora vamos para um, um parêntese aqui, veja que dada a gente tendo a, a, sabendo que a, a equação reduzida pode ser escrita como y igual a mx mais q, então veja que na forma reduzida, quando nós transformamos a equação reduzida, o que, que nós fizemos? A gente basicamente isola o termo y, né? Então, nesse caso, nesse exemplo, eu vou isolar o termo de y, vai ficar 2x mais 1, igual, aqui está menos 7y, vai ficar então 7y. Divido a equação toda por 7, vou reorganizar aqui, vai ficar então y igual a 2 sétimos de x mais 1 sétimo. E veja o que, que aconteceu aqui, aqui é a dividido por b invertendo o sinal Senão, se eu fosse simplesmente dividir a por b ia ficar uh, menos 2 sétimos mas como é que equivale justamente a relação que a gente viu aqui menos a sobre b tá? então uh, por isso dizemos que o coeficiente angular pode ser percebido na equação reduzida, ou seja, ao escrever a equação reduzida de uma reta, nós já conseguimos localizar o coeficiente angular direto aqui, que é o termo que multiplica em x, certo? Equação de uma reta passando por P. Então, podemos expressar também a seguinte forma. Então, a gente, é, dados um ponto P conhecido, nesse caso x, 0 y, 0 podemos expressar da seguinte forma, então substituindo aqui, né? E conhecendo o ângulo de inclinação desse ponto, ele pode ser expresso da seguinte forma, então y menos y é igual a m que multiplica x menos x E e, essa, e se essa a segunda situação, se essa reta s é perpendicular ao eixo do x a equação da reta vai ser ter o x igual ao x0 certo e aqui os termos para a gente facilita muito utilizar aqui para a gente encontrar a equação dado como eu falei o coeficiente dado ou posso ser dado a inclinação ou do, em, an, em graus por exemplo a inclinação da reta e um ponto eu consigo encontrar a equação basta ver a tangente do ponto aqui e substituo os valores dados neste aqui vai ser um exemplo logo a seguir. Aqui, eu vou fazer esse primeiro apenas. Então, veja o seguinte, eu, foi dado o ponto P, 5 e coordenadas 5 e 4. Eu quero saber, então, a equação que, uh, da reta que tem as seguintes inclinações e que passa por P. Então, aplicando aqui, então, X menos XO igual a... Está oh, invertido. Voltando, Y menos YO é igual a m que multiplica x menos x. Aqui o y do ponto dado é 4, então y menos 4 é igual a m, que neste caso é a tangente de 45, que multiplica x menos 5. Que eu vou ter, então, y menos 4, tangente de 45 graus é 1, que multiplica x menos 5. Reorganizando, então, essa equação, nós vamos ter, então, y menos x e menos 4 mais 5, então, mais 1 igual a zero. Aqui temos a equação geral da reta que passa pelo ponto P e tem inclinação de 45 graus, certo? Então, vamos adiante aqui mais dois temas para falar um deles é o paralelismo e depois falar sobre perpendicularidade duas retas são paralelas se e somente se os seus coeficientes angulares forem iguais então veja que eu tenho duas retas são paralelas elas vão ter mesmo o ângulo de inclinação tá? por consequência o seu uh, como a, o, o coeficiente angular é a tangente deste ângulo, as suas tangentes vão ser iguais também e vice-versa. Eu não vou fazer essa demonstração da ida e da volta para não tornar o vídeo mais longo ainda, mas é bem intuitivo. E a questão do, da perpendicularidade, vamos tomar o seguinte, que diz assim que duas retas RS são perpendiculares se e somente se o produto dos coeficientes angulares de r e s for igual a menos 1. tá? Como isso vai acontecer? Porque m deve ser uh, o m de r deve ser o oposto inverso de m de s, por exemplo, tá? O que que acontece? Aqui eu também vou fazer tentar ser um pouco objetivo nessa demonstração, mas o que que acontece? A gente uh, veja que aqui eu tenho Uh, esse ângulo externo aqui, ele é igual Esse ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes Ou seja, o 90 mais α1, α2 tá, Então o que, que acontece? Vamos tentar verificar essa α1 e α2, a relação que eles têm Sabemos então que α2 é igual à soma, né, α1 mais π meios, que é 90 Que é esse ângulo ou neste para esse caso aqui, mas só avaliando essa primeira situação. O ângulo... Uh, bom, nós calculando a tangente então deste lado e a tangente do outro, vamos ter isso aqui. E aí aqui a gente tem uma situaçãozinha, né? Por exemplo, tá, tangente de um ângulo α2, ok, agora tangente, se eu for aplicar a fórmula aqui, eu não posso aplicar a fórmula da soma de dois ângulos na tangente, porque tangente de 90 não está definida. Então é que tem um, tem um truquezinho, digamos assim, que nós fizemos o seno dessas somas, porque tangente é seno sobre cosseno. Então nós fizemos o seno sobre o cosseno dessa soma, simplificamos o processo e resulta em algo que equivale a cotangente de menos alfa 1, ou menos cotangente de alfa 1. Certo? Então, esse é o segredo. Aqui é, ao invés de fazer a tangente da soma, fazer seno da soma sobre cosseno da soma. E resultaria isso. Então, cotangente de menos alfa 1 equivale a menos 1 sobre tangente de alfa 1 Agora, fazendo meios por extremos, nós chegamos, então, que a tangente de alfa 1 vezes a tangente de alfa 2 que é mr por ms, é igual a menos 1. Certo? Aí, agora, só para a gente. Concluir. Agora concluindo, então. Eu vou depois, na sequência, deixar uma lista para vocês. Vocês acompanhem. Tirem suas dúvidas. Uh, mandem para mim, tá? Fiquem à vontade. E até a próxima.